Se não for para jogar 5 é, games, eu nem entro é, nem é, stage é. hoje. A expectativa é sempre ganhar. Acho que a gente vem de uma semana importante de treino, de muita conversa, né? então o treino do playoff é sempre diferente, né? a gente conseguiu arrumar bastante alguns pontos que a gente estava pecando. Playoff é sempre difícil, né, primeiro jogo, a gente nunca sabe muito bem o que esperar do, do adversário, eles também não sabem o que esperar da gente, e acho que o nosso time se dá bem nisso, acho que o nosso time é bom e melhor de cinco, então tô bem animado para hoje, vai tipo, ser é um grande dia. Ninguém do meu time quer jogar jogo 5, eles são fracos, eles não aguentam um jogo 5. É o jogo mais legal da série, é o quinto. É onde você diferencia. Eu quero jogar 3 games bem clean, bem rápido, ir pra casa e é dormir. Que final de semana que vem é um o novo... louco. Não tem graça, ninguém acha legal ganhar esse 3-0. Não, não quero graça, eu não quero graça, eu quero ganhar esse 3-0 e ir embora. É. Não quero graça, não quero emoção, não quero ganhar. Trigo, ah, é, é. lá o Dicas vem é aí e o bicho vai pegar. Vai ser, vai ser! Vai ser, vai ser! Vai ser, vai ser! Pega Qual foi, cara? Entregaram o céu. <risos> Todo mundo tem um grito, meu é cocão? Você entregando seu apelido, hein? Não, não, Todo não, não, mundo não, tem não, um grito, meu um é cocão. Ah. Vamos é, estar, estar atrasados, tá, gente? Sempre atrasa. Só que hoje quem atrasou mais? que é o, quem tá atrasado? o TT e o Pidgey. <risos> O jogo não começou ali, tá um minuto na tela. Como é que eu tô atrasado, Babs? Fala galera, tá começando agora a MD5 entre Fúria e Pen. Se Deus quiser, a gente vai sair com essa vitória, mas tem que ser cinco jogo, né? Tem que ser com emoção. Link tá aqui na tela, só clicar. Sim, família, eu estou nervosa. Muito nervosa, inclusive, minha mãozinha tá gelada. Quando a é MD5 é pior ainda. Eu não conversei com os players ainda. Minha expectativa é que hoje o Wiser tenha acordado num bom dia. Espero oh, que ele tenha acordado no almoço. Ó, eu nunca assisti nenhum jogo de nenhum campeonato ao vivo assim. Então, quero um show, né? Quero que aprenda um show. O quê? 3 1, tá bom? Most important is pace, right? Pace in the marathon too. Like if we just do the best speed since beginning we Can't, can't be cool, but we can't lazy it too, right? Mm -hmm. We need the middle of that, I think. But sometimes trigger got a lot of pressure, damage too, and sometimes lazy too. That's fact too, okay? Just relax. And if you guys just do everyone 10% more, as I say, then win, win follow us, okay? We don't need to change win. Just make a comfortable condition, everyone. The dress go pay! oh 2, go pay. Chegando no tour, o sapinho tá na tela, hashtag CBLOL, é pra começar mais um jogo dos playoffs, é fúria contra a é rivalidade na pele. Tá tendo luta na rota de baixo, Netuno, já desceu ele machado o flash vai frente, a chegada do Gult, já pegou a primeira, vai pra cima do damage, pra segunda, tá lá, é fã! O tentando achar a eliminação, o Netuno vai acabar buscando o Carioca, ele joga no Kiteback pra cima do Azer, olha o dano pra cima do Trigo, olha o Netuno no Trigo. lá atrás o Dinquero cai, é esse pro time da Fúria. é pra colocar o Nexus no chão, tá lá, o B quebrado, o Nexus no chão, Boliviar. Zero pra Fúria. Boliviar. Dragon, Dragon, why we contest? Dragon. Yeah. What was the call in the middle? Because Aria was coming first, right? Yeah, he said go first. yeah. But, so I said she uh, But so we're gonna able to fry you for the looking then. I think you call too late. I you see Aria I said you No, you so there? no yeah, but we, we knew before, before. Ah, that they, they can do it, you know. Uh I, you said before already. Uh, uh. No no but você sabe? Se if I just go first, there is never chance for me. Que se so you match, should sorry. say, don't contest on there, mm -hmm. if you have a no você so you o support first and pick, pick the AD in the last. ok, ok. é, mas tipo tem que pensar nos AD fortes que tem ainda para matar. aí eu tô pensando. Yeah, I it should be okay. Let me take them why not? Take take take your jacket. No, I don't need the jacket. I don't think is okay. Why the why the 25 Twenty-five minutes and he had biscuits inventory. And no pink. No pinks. Tell <laughs> <them> to <laughs> Talk to pinks. him, okay? Chegada pra cima do Carioca, já recebeu muito dano, chutando o Gucci. Ele veio pra cima de novo, o Carioca, a flecha vai pra longe, o Gucci salta na sentinela. Tá faltando um pouco de dano, ele flechou, valeu, falou. É torce explode na mão do Gucci. Do outro lado, encantado, o chute e double kill na mão do Gucci. O dinheiro tá no meio de todo mundo. Ele compra aqueles ônibus, mas vai cair logo na sequência. O Netuno toma o do Carioca, gera bem, joga todo mundo pro outro. O Carioca deve cair logo em sequência, mas eles ainda levam duas, ele três. É tribulando na mão do Trigo, cadê o Kodra, Já tá no mão dele, o Nexus. A torcida grita. O que quebrado. Nexus no chão. Um a um na série. Let's not uh, overreact about reputation. Okay? I'm talked talk a lot to do during the game. We'll talk more when they decide. Uh, draft. But for example, like if they go Tristana e Alistair, como nós temos a lane okay. face on bot? Eu vou mudar o Popeye para um cenário mais profissional. Talvez nós vamos blindar o suporte nesse jogo? Pode ser, mas precisamos de Ben Shibir, at, at the mesmo momento, you sabe? Sim. Fúria Ben! 1 a 1! Quem é que leva? Double kill na mão do carregador da fúria Apen vai levar, Apen vai levar, só que não O Wave do outro lado faz a boa, tem a cobrança Joga pra cima do Trigo, mas o cronômetro salva E agora, olha o Jax do Weiser, pulou pra cima atordoado, lado, o Abate deram na mão dele Apen vai chegando pra deixar essa série em 2x1 um, Pra poder voltar bem, olha o Trigo, olha o Oiser. Olha, o rube quebrado, Nexus no chão Vitória da Apen! Eu tava mesmo, porque eu tava vendo que tava rolando salseiro lá, eu falei, mano, tomara eu que você. Tomara nada, que a gente mano, tá, mano, tá mano, ganhando, velho. Eu... eu só dei o rally, ando e andei pra frente e flechei no Draven, mano. Foi a o que eu fiz. Tinha como ser mais bonito esse pai? Gente ah, pra... que gente esse isso... Jax. Mano, eu pensei em engajar na real. Mano, sabe o né? que a gente podia fazer? Tipo, muito smart, tipo, Não tanto na real. A gente tipo, se os caras correr pro Jax, a gente ganhou, né? Supar. Eles iam ter que sair tudo pro rio do bot, a gente só ruxava mid pegar viníbi porque tipo se calhar bróspia não me diz tá ligado vou na fight with lá quando vocês saírem número não é verdade and you should check the conje I'm saying uh huh you know uh huh you can't just say yes Okay. you are the one who know the situation more okay. than others uh -huh. if you have no ticket because you can't fight like that okay and when losing one time bar chance right yeah um, Chasing. over changing yeah, ah, yeah. Okay. yeah. 2x1 a, a favor da ben. a Fúria precisa de vitória agora. É hora do duelo, é hora do confronto. É mais um jogo nessa MD5. Chega, jogou pro alto, que ele na mão dele. Já é o terceiro abate. O Weiser agora fica e tá lá. É double do double do double. Chama, quadra aqui Esse pro time da Fúria O papo acabou caindo O demes já usou o crescimento grande pra cima dele O Dinkedo flecha vai pra longe, mas o Envio vai lá atrás cobrar O Carioca junto do Trigo Tiram um de jogo o Netuno O jogo não tava bom, era a alma Barão, a Fúria entrando na base da pen E eles se seguram, eles sobrevivem E estão com a mão na série Tive ninguém pra cima deles, embaixo da torre O Dinkedo tanca muito, o Carioca tá com pouca vida O Dinkedo já usa o Zonias O Kurt vai sendo obrigado a recuar o loiser lá de longe, tesourou do e no meio de tudo de todos, é a PEN, é a PEN, é a PEN! Um quebrado! Nexus no chão, e é cheio! Eu acho que a gente estava muito resiliente dentro do jogo. A gente estava realmente... Todo momento a gente sabia que a gente podia ganhar, que a gente podia voltar no jogo, que a gente podia virar. a pessoa não estava acreditando na gente? cara e não estava acreditando? Como assim? eu não tava. bom. A gente estava na crise aí, certo? Passaram na crise, o gente demonstrou que nós deu uma volta por cima. A gente, a gente é hoje. resiliente. Resiliência é a chave desse playoff. Olha as coisas que eu conheço no meio do jogo. Tio Rei, por que você botou o Demis, cara? Para pegar Nautilus? Não, não, Cara, era Nautilus, cara. Sei lá. Sei lá. O que você como que ele Instagram? Ah,